Você pediu e eu vou atender. TT, comenta desfile. Vambora? Bora descomplicar? Hoje eu vou comentar um desfile muito especial. O desfile Metier d'Art da Chanel. Mas antes disso, você é inscrito? Se você é inscrito... Já ativou o sininho? Essas coisas que são tão cansativas, né? Ativa o sininho e aperte em todas. Tete, já fiz tudo isso. Compartilha. Já vai deixando seu like, porque hoje a gente vai descomplicar no castelo. Bom, segundo o Yogi, eu já tô bem Gabrielle Chanel, porque, vou te contar, teve veludo. Olha o spoiler. Chanel Metida o que é métier d'art? Você quer saber? Escreve aqui, TT, eu quero. Eu vou fazer um vídeo contando para vocês quais são os métiers d'art da Chanel. E mais, esse desfile que a gente está para ver foi feito no Château, castelo de Chenonceau, que fica na região do Vale do Luar. Luar é um rio que corta a França. Esse castelo fica justamente nesse vale, sobre um rio que se chama Cher. Ele vai de uma margem a outra margem do rio Cher. Um castelo que também tem muita história, porque foi nele que viveu Caterina de Medici, uma italiana, filha de banqueiro, que casou com o rei da França e quando chegou lá, ele tinha uma amante. Aí, quando ela viu que esse castelo era lindo, ela falou, eu quero esse castelo para mim. Mandou a amante embora, ficou com o castelo. E aí é uma história longa, tudo na Renascença, que segundo Virginie Viard, a Chanel era apaixonada pela Renascença por causa dos babados que... Vamos ver o desfile? Ah, só mais uma coisinha. Sabe qual era a insígnia, a marca dessa Caterina de Médici? Para mostrar que era ela mais ela, ela não colocou a letra dela com o maridão, não. Ela botou dois C's de Caterina, eu mais eu e eu. Até porque ela ficou viúva. Não é que é igual o C da Chanel? O mesmo monograma C e C de Cocô Chanel, mas no caso dela, Caterina e Caterina. Bora ver? Começar aqui, pegar essa versão. Olha, Le Chateau de Dam, Metier d'art. Ficou conhecido como Chateau de Dame. Olha aí, a é Kristen Stewart, que é a embaixatriz da Chanel. Foi a única convidada, até porque foi a única permitida pelo governo da França por causa do Covid. Ela faz essa pose meio Chanel, já bem mostrando essas insígnias Chanel, né? Os signos da Chanel, a camélia pérola. Aqui, esse laço, a Virginie Viard falou que tirou a inspiração de uma coleção de 1983 do Karl Lagerfeld para a Chloé. Uh, o quadriculado que tem um lado de op art dos anos 80 que é uma coisa que a virginie flerta muito mas ela diz também que tem a ver com o piso desse palácio que faz esse jogo preto e branco que é um jogo muito importante essa essa mono, essa esse jogo de cores da Chanel né preto e branco aí a gente tem os botões Feitos especialmente, esses botões fazem parte do d'art, por isso que eu tô falando. Uma coisa curiosa é a gente ver a legging com a mini saia. É uma proposta que ainda não tinha surgido na Chanel, mas volta forte. A gente não via há muito tempo, olha, a legging com short é uma forma de você continuar usando uma peça curta, mas protegida para o frio. A cintura marcada... Olha os bordados Lessage, que é uma casa também que já há muito tempo a própria Coco Chanel trabalhava com Lessage. Esse jogo preto e branco foi bem elaborado, couro com uma pegada um pouco rocker que é a cara da Virginie Viard. Então a gente tem o rosa claro, o azul clarinho, o cinza, fazendo contraste com o preto e branco dentro uh, dessa modelagem nova de legging, que isso é que bateu muito, tá? As flores também que a gente vai ver em toda a coleção, olha, capa, que a gente pode usar a capa como uma referência tanto do Lagerfeld quanto, quanto do da Renascença, né? Capa dos mosqueteiros, esse tipo de referência é, foi abordado pela Virginie Villi Villi oh, Viard. Uh, as Flores, ela diz que também se inspirou nos jardins, o castelo tem dois jardins muito importantes, um foi fundado pela Diane Poitier, o outro pela própria Caterina de Médici, uh, a Montex, a gente vai ver um já já, um cinto belíssimo, olha, isso me parece jeans, gente, eu não sei se é, tá, porque eu não vi as peças, mas me lembra o que vai de encontro aí a essas, olha o azul, a essas referências da Virginie. O bordado lessage bolsa, como sempre a gente vê, bolsas e sapatos que são peças que vendem muito. Olha, as flores do jardim. As flores aplicadas são do, do Le Marier. Outra coisa que também disse Virginie Viard que inspirou foram as tapeçarias. As, das tapeçarias teriam saído essas inspirações de estampa que nós vimos aí. O tweed, que é um tecido já da marca que a Chanel falou que o tweed existia, mas ela fez um bom aproveitamento dele melhor do que o que já tinha sido feito é um legado da Maison Chanel o equilíbrio entre a estética que a gente vê aqui a fluidez o preto bem trabalhado Olha que trabalho lindo de bordado do do Sages, da Maison Lessage e olha aí ó, a pérola que também é outro legado da Chanel a gente vê essas do, o legado, símbolos da Chanel com a estética da Virginie Viard, que aí tem muito couro, tem muita coisa com essa pegada punk rock um pouquinho, jovial. Essa peça miraculosamente em dourado, que a Virginie tem uma preferência pelo prateado, muito grande. Olha lá... A San, que faz toda essa parte de bijuteria fina, olha, toda essa parte também foi inspirada nas treliças, uma coisa que a gente tem desde uh, o desfile passado, são peças para o cabelo, que vem cada vez mais sendo elaboradas. Uh, esses bolsos frontais são bolsos que a própria Coco Chanel usava muito, então é sim uma referência da marca, de novo, é, a Chanel, uh, o babado que eu comentei com vocês, que vem de origem da Renascença, uh, sempre na Chanel, olha aí o headpiece, que é importante, sempre na Chanel a gente vê os símbolos da Chanel sendo retrabalhados e trabalhados mais uma vez sempre eles são muito bem explorados assim como a pérola o, o a logomarca logo C uh, o tweed os botões uh, as luvas que são da Coça que que é de luva justamente uma maison de luva Esses toques de brilhinhos também foram bordados por cima do próprio tecido. A gente vê essa questão de casacos longos, que é algo que tem sido muito falado, até mesmo nos Estados Unidos, o retorno dos casacos longos em, em lã. Então, uma vez que a gente se adequou tão bem a usar aqueles casacos em nylon, né? Com aqueles gomos, agora a gente já assiste a um, uma tendência de retorno dos longos casacos em lã. Renda, renda bordada, o preto sempre algo muito presente na Chanel. Os dois braceletes que era algo que a Chanel também usava muito, que ela elaborou com o Conde de Verdura. Esse legging enveludo, rebordado pela lesage, foi algo que chamou muita atenção e atraiu a curiosidade, o apreço da crítica. O prateado, como eu falei, que é uma preferência da Virginie Vi Viard. Curioso é que a Virginie foi ainda jovem a um desfile Chanel, a convite de amigos da família, e ela não gostou. Anos depois ela foi trabalhar lá na Chanel. E hoje ela é a diretora criativa da Chanel. Uma coisa que lembrou muito a Virginie uh, nesse Chateau de Chenançois foram os móveis que lembram aqueles da Casa La Pausa, que era uma casa de, de praia que a Chanel tinha em Roquebrune, no sul da França. A gente, se a gente observar que isso daí vai poder declinar depois em uma... Em uma outra coleção, a gente vê logo os decotes, a gente pode observar as uh, babadas. Isso aí foi, foi inspirado, essa, esse bordado em forma de treliça foi uh, também inspirado no jardim do, do castelo, do Chateau de Chenonceau, que é onde se desenvolveu. Inicialmente, esse desfile ia ter 200 convidados. E aí, todo mundo assistiu online, ligado dentro do canal da Chanel. Os casacões longos que eu comentei com vocês. Tem muito vestido de noite, muito vestido de festa. É uma roupa extremamente elaborada. Olha aí o castelo nessa estampa. E esse é o cinto que causou, porque é um cinto que coloca o castelo como peças de lego. Ele foi feito por uma, uma casa que chama Montex. Ele fez esse, esse cinto, ele é todo em, em pequenas lantejoulas, tá? em pequenas paetês, que ficou parecendo como, como tijolinhos. Ficou uma coisinha de Lego. Quando se vê de perto, assim, foi a intenção dela e a declaração sobre esse cinto. Que é o cinto, a maior peça, assim, de desejo da coleção. Aí o final. A gente tem de lembrar que essa... Esse, onde está acontecendo o desfile é justamente... Essa galeria que liga as duas uh, margens do rio e é onde aconteciam os bailes. Por isso é tão vazio, porque de, aí a gente tem de imaginar várias pessoas em pé, dançando, aquela coisa toda, um sendo apresentado ao outro. Fora que nessa época não existiam mesmo tantos móveis. O tweed, toda essa parte de millinery, que é a, a parte de passamanaria, também é outro metiedar. O castelo, vocês podem ver onde está acontecendo, a distância. Mais uma vez, muito preto e branco. E tenho certeza que essa leg em Chanel vai... Assim, arrebentar de causar desejo e também imitações, né? Porque, afinal de contas, olha aí a, a Virginie Viarda sendo aplaudida pela Kristen Stewart, que é a embaixatriz da marca. Olha aí o castelo. Espero que vocês tenham gostado. As fotos foram feitas pelo Jürgen Teller dessa coleção o que é uh, uma coisa bem bacana, porque em outras ocasiões a gente ficou meio que sentindo falta de umas fotos bem elaboradas com um fotógrafo de, realmente, de peso, porque se vocês lembrarem, o Karl Lagerfeld vinha assumindo essa posição, já há alguns anos ele fotografava também as suas próprias criações, e aí com a falta dele também ficou esse esse pedaço aí ausente né? esse hiato espero que vocês tenham gostado desculpa aí as falhas que vai tem que te falar muito rápido, né? as pessoas falam que eu falo lento, nessas horas é mais difícil ainda um beijo, se você quiser saber sobre metiedar, escreve aqui, eu falo pra vocês se vocês querem saber mais sobre Chanel também, TT me conta um beijo <música>